E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis e sou especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a conseguirem um financiamento, ser aprovada aí no financiamento na Caixa Econômica, no Itaú, no Santander, onde quer que seja, aí num banco, para você conseguir comprar aí, financiar o seu imóvel, que é o sonho de todos nós, todos nós, Brasileiros. No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre esse vídeo aqui, ó, que eu postei há algum tempo atrás, falando sobre a Caixa Econômica Federal, que ela tinha sido eh, um banco, realmente tinha sido um banco, o um melhor banco para se financiar o imóvel. Né? E olha só, venho eu aqui nesse vídeo agora para dizer para você que ela é e está sendo novamente o banco melhor para você financiar o seu imóvel. Não sou, não sou patrocinado pela Caixa Econômica, adoraria ser patrocinado pelo governo para poder estar tá falando isso aqui para você, mas o compromisso que eu tenho neste canal é apenas ajudar as pessoas é, para que vocês possam realizar aí o sonho. Eu não recebo absolutamente nada, ninguém me paga para que eu possa estar tá falando isso. O que eu quero é alertar vocês e sobre o que está acontecendo no mercado imobiliário, aí, no mercado de financiamento. Para você ir comprar o seu imóvel e ajudar aí a ter uma vida melhor para você e para sua família. A Caixa Econômica Federal, no mês passado, não se, apre, não se atentem ao, às, às taxas que eu vou falar aqui, porque isso muda bastante, tá? Mas o que está acontecendo agora neste mercado é que a Caixa deixou de ser o último lugar de um banco para fazer o financiamento para se tornar a primeira. No mês passado, ela cortou a sua taxa de juros duas vezes. Para quem não lembra, estava parece que em 7,5% e daí já agora caiu para 6,75, a menor taxa do mercado. Lógico, óbvio, que este 6,75 são para aquelas pessoas que já têm um relacionamento com a caixa, já tem alguns produtos pela caixa, muitas pessoas falam, ah, você vai lá, eles vão te oferecer um monte de coisa, é óbvio, quem é parceiro da caixa, ela vai dar as melhores condições, não é para todo mundo, mas a menor taxa hoje, a maior taxa na caixa hoje praticada, taxa balcão para correção com a TR, está em 8.5, se eu não me engano. Ou seja, todas as simulações que eu faço para vocês, que me pedem, via e-mail, via telefone, que eu deixo aí o meu WhatsApp para vocês em alguns vídeos, né? Se você não assistiu meus vídeos, dá uma olhada aí no meu canal, que tem muita informação legal para você que procura comprar e financiar o um imóvel. É, eu faço justamente sobre a taxa de 8,5, né? Que é o, é o pior cenário, porque se você conseguir algo aí melhor com, a sua, com o seu relacionamento, com como você vai fazer aí a entrevista né? com o gerente, que eu também já fiz um vídeo e vou deixar passando aqui em cima para você acompanhar, você vai conseguir as melhores taxas, então eu faço sempre 8.5, né? Mas eu vim aqui nesse vídeo também avisar que a caixa econômica, quando ela vem para o jogo, quando ela entra no mercado, ela já entra metendo o pé na porta. Isso é muito legal, não só para quem vai comprar imóvel, né? mas para quem também está vendendo imóvel. Para as construtoras isso também é importante, porque isso aquece o mercado. Então assim, se você hoje está procurando um imóvel, aquele cliente que estava procurando, que chegava aí alguns anos atrás, dois, três, e falava que não vai comprar, vai pensar mais um pouco, vai esperar as taxas cair, agora, caírem, né? agora é o momento. Se você está precisando comprar imóvel, o melhor momento é agora. Por mais que as taxas ainda vão cair, nós estamos nos recordes de, de juros baixos. Né? Você vê aí a Selic em 5%, ou seja, a mais baixa da história. Eu fiz um vídeo também falando sobre isso. né Isso é legal porque mostra que o mercado está aquecendo de novo e as coisas estão acontecendo. Bom, você que está procurando imóvel sabe muito bem que os lançamentos, os produtos que estão em construção, já estão com valores diferenciados, ou seja, quando eu digo que está aquecendo o mercado, é que as construtoras percebendo que está começando a haver uma demanda, uma procura muito maior, e não existe estoque por causa da crise que passou, ou seja, existe aí um, um, um gargalo, aí um tempo, um período que não houve lançamento, para quem não sabe, quando você faz o lançamento do imóvel, ele leva em torno de três anos para ficar pronto. Como nós passamos aí um tempo longo, cinco anos é, em crise, é, desses cinco anos foram muito poucos lançamentos que aconteceram. E o que acontece é que hoje nós temos estoque de uma época remanescente, ou seja, de uma época lá de trás. E é aí que gera oportunidade para você comprar o um imóvel, porque você consegue negociar as construtoras. Eu trabalho em uma grande construtora que ela justamente está querendo ouvir os clientes. Elas não estão entregando os imóveis de graça, mas elas estão ouvindo clientes aceitando as propostas para que possa negociar, vender já rapidamente seus estoques para que possam fazer novos lançamentos. né? Então aí existe oportunidade para você. Que vai comprar, por exemplo, que nem esse aqui, eu estou aqui num decorado de um produto aqui no bairro do Juvevê, e é fantástico as negociações que estão acontecendo aqui, porque é um produto pronto, tem pronto, já está pronto há dois anos, mais ou menos, tá? Então, as, os novos lançamentos eu tenho visto e percebido que os valores dos metros quadrados estão 30%, 40%, 50%, às vezes até 100% mais caro. Do que os valores dos produtos novos então essa é a oportunidade para você comprar então voltando a falar sobre a caixa econômica federal as coisas novas que estão acontecendo sobre a caixa econômica federal é que por exemplo ela já anunciou no mês passado que tinha a intenção de fazer o um lançamento de uma nova linha de crédito ou seja veja bem em agosto do, do mês do, do desse ano agora ela lançou aquela aquela aquela linha de financiamento que é juros né, de R$ 2,95 até 495 com a correção da, do IPCA, ou seja, está sendo sensacional. A Caixa Econômica Federal teve uma procura que ela imaginou ter em um ano, teve em 45 dias, ou seja, tanta gente procurando fazer o financiamento nessa linha de crédito. Mas alerta, já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar passando aqui também, porque tem um controle da inflação em torno de 10 anos. Poxa Moreira, mas se eu passar de 10 anos eu corro risco? Pouco risco porque a gente está vendo que os juros estão caindo. Quando existe esse controle da inflação, a gente talvez leve aí 10, 15, 20 anos aí nesse controle e a nossa perspectiva e a perspectiva é boa no, nesse mercado mas sim existe o risco se a inflação subir a tua pressão vai subir é o que você assinou então ela lançou isso no mês no mês de agosto é né? uma nova linha de modalidade onde os bancos privados não lançaram ainda estão pensando em lançar e agora gente a caixa econômica federal que tinha intenção de fazer para daqui a três anos há três anos que a linha de crédito com juros pré-fixados sabe o que é isso os juros pré-fixados, você quando assinar o teu contrato de financiamento, ou seja, você vai saber os juros que você paga e você também vai saber o valor da tua prestação desde o fim, é, é pré-fixado, você prefixou ele no início, vai ser do início ao fim aquela prestação. Lembra da tabela price, que você, ah, é uma tabela, vou saber, é uma tabela fixa, que não é. Eu também falei sobre isso naquele primeiro vídeo que eu falei aqui, né? Então, com essa nova modalidade, que muito provavelmente até junho do ano de 2020 vai estar aí para vocês, é uma coisa sensacional, ou seja, está aquecendo demais o mercado. Eu não vou me estender muito por aqui, as notícias são essas, são boas, né? Fique ligado, porque tem muita coisa boa para acontecer e você que está procurando imóvel, não deixa passar a oportunidade de comprar. Eu vou deixar um link aqui embaixo aqui... Pra quê? Pra que você... Eu tenho recebido várias perguntas, várias pessoas têm me mandado WhatsApp, me mandado e-mail e, à medida do possível, eu peço calma pra vocês, eu tenho respondido, as pessoas às vezes me perguntam lá, ô oh, Guimarães, aí, cadê? Cadê a resposta? Mas é muita gente que fala comigo. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra você que precisa de ajuda. Você que vai comprar o um imóvel, tem lá a tua renda de X mil reais, você tem pouca entrada, qual é o valor do imóvel que você conseguiria comprar hoje? Na realidade, hoje. Eu quero te ajudar a justamente fazer este cálculo e te dar esta assessoria gratuita, tá? Gratuita é só, menos, é apenas para ajudar o mercado. Se você quer receber essa ajuda, eu vou deixar o um link aqui embaixo para você escrever para mim e colocar lá para eu poder responder para você. Eu vou respondendo ali na ordem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gente, por favor, dá aquela ajuda para o vídeo crescer na comunidade. Clica aqui agora, exatamente agora, em gostei do vídeo, curte o vídeo. Se você também não gostou, poxa, me desculpa não poder te agradar. Coloca também não gostei do vídeo, mas escreve para mim, não clica aí só em não gostei. É, não seja aquele covarde que só coloca não gostei. Escreve pra mim, ó, não gostei por causa disso, você tá errado assim, acessado. Coloca a sua opinião, porque você assim tá colocando também a sua opinião. E as pessoas vão poder saber se realmente você está falando a verdade, ou se realmente você tem a razão ou não. Mas não esquece nunca, gente, para poder me ajudar. A crescer nesse, nessa comunidade, eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Isso mesmo, vou me indicar aqui um pouquinho. Se inscreve para mim aqui, se ajuda, me ajuda, né? Se inscreve aqui embaixo. E se você quer ficar informado sobre todas as notícias e informações, aí sim é só você clicar no sininho para você receber uma notificação do YouTube, tá bom? Eu agradeço muito mesmo a sua audiência, estamos com 9, 10 minutos aqui. Eu agradeço demais, sou muito grato a vocês. Esse canal cresce por vocês. Um grande abraço do Márcio Guimarães e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!